Eu Estou aqui diretamente com o Júlio. E eu vou mostrar as artes que meu irmão faz. A ele, meu irmão Marcelo. <risos> Esse aqui é um dos quadros que meu irmão pinta. Isso aí é o okay. quê? Que arte é essa? Essa arte aqui é a Igreja do Pé de São Pedro. Você é do centro da cidade, é? Aquilo ali... Ah, não. É, né? De gravatar, gravatar. De gravatar, né? Mas eu sou o fato pra desenho, mas nem sabe, velho. E tem o nome dele e a data dele aqui no quadro? Tem aqui, ó. Vamos ver aqui, aqui peraí, ó, calma. Aqui, ó. Marcelo Barbosa. Só tem Marcelo Barbosa. Esse quadro foi feito, foi em que data que foi feito? 2001. Faz uhum. dela, e você também gosta de pintar quadros? Não Eu vou ser médico, Você ajuda seu irmão nos quadros? Eu não Quem deve, quem deve ajudar é esse Ah, quem é esse? É outro colega dele E yeah. é? E o meu também, né? Que conheceu na CD E vem cá, e você que está investindo Nos trabalhos de arte do seu irmão? É não, já vai ser ele ah, tem muitos quadros bonitos que ele pinta então. também eu soube que ele estampa camisetas também, né. Camisa, tem camisa de da namorada que tá misto, de homens Olha, tá de namorada, hein Ah, ah eu tô, eu tô... Ah, ali do lado são outros quadros que meus irmão Isso, no final das contas, Ah, é uma terra da hora. Já tô na classe alta, já tô ficando na classe Isso aí, ok, que pintura é essa? Sebastião, é. aqui Olha, muito bem. Oi, Fabiano. Fabiano, você acha legal os quatro seus irmãos? Então, muito. Será que ele vai ter um futuro belíssimo? Eu investido ele né, com a B.A. Lara, não, que bom né tinha Ah, que bom, né? Que a a. Lardo, que tô um... sabendo que você. Que a B.A. tá um carro com o Gaia. Ah, que bom. Ah, tá meu é É é faz camisa, faz oito pessoas, tá faz camisa muito bem, pinta. É o eu teatro, meu, Deus, meu Deus, meu irmão é. Ele pintando. Ali do lado, meu irmão? Que está pintando. Ele, ele faz tudo. E você, e você também pinta da renha? Não. <risos> é Olha! E você vai, você faz outra coisa com a arte também? Agora e Ah, você é um pouco tímido, né? Que bom! Esse irmão é muito engraçado, né? Ah, e você? Você tem algum site para divulgar seu trabalho? Bem Como é o nome do seu site? Retratíssima. Olha, retratíssima. Marcelo Retratista Olha, Retratista Marcelo Retratista Vamos mandar pra Fabiano que Fabiano sabe, né Fabiano? Diga aí, como é o site dele? É Marcelo Retratista É o okay, que? O site dele é o Face? Ele tem Face? O nome dele no Facebook dele Ah, bacana, viu? O nome dele. Seu então, Marcelo vai O meu já é Fabiano Barbosa. O teu já é Júlio Sua da. Ah, que coisa boa! E seu Marcelo? Você passa muito tempo? Você pensa? Pensa numa ideia e pinta o um quadro ou você na hora imagina ou já vai de cabeça? Você pensa, você dormiu, pensou numa na paisagem na e já vai lá pintando. Isso aí. E vamos encerrar aqui com o Fabiano falando. Vamos encerrar aqui com o Fabiano falando e dizendo alguma coisa, Ei, né? O nome do Jesus é e das é é <risos> E vamos encerrar agora. É uma filmagem nota 10 com o Fabiano Barbosa de Prazeres. Oi! E o grande Marcelo Barbosa, o artista. Maria Clara! Sim, esquecendo de eu mostrar esse aqui, ó. Olha. Isso aqui é onde, hein? Isso aqui é onde? Boa viagem. Cara. Olha, gente, é a prédio de Boa Viagem, ó. O nosso artista Marcelo. Foi muito complicado desenhar esses prédios. É fácil. No caso, você demora muitas horas para pintar esses quadros assim. Se a pessoa pede a você para fazer o rosto da pessoa, você consegue fazer isso? Olhando para o rosto da pessoa ou com a foto? Com a foto. Eu hum, bacana. Falou, vamos terminar aqui comigo. guerreiro das gatinhas, o dele. Aqui sou eu, Júlio, e com é meu Hugo. amiguinho. A namorada dele é Hugo. É, diretamente, já estou encerrando essa filmagem maravilhosa. Espero que vocês gostem. Foi 0 a 10. 0 a 10. Esse aqui é meu irmãozinho inseparável. Não mora comigo, mas eu sempre venho aqui apresentar vários quadros novos. E agora eu vou fazer um canal no YouTube, mostrando quadros, fazendo coisas engraçadas com ele aqui, né? É. Irmãozinhos gêmeos. Aquele irmão do retratista. Do retratista. Quase não sai, galera. Mas...